E aí, pessoal, eu não sei se vocês se deram conta, mas na HBO Max eles colocaram um acervo bem grande de filmes slasher lá, e tá praticamente todos ou A Hora do Pesadelo. E tem esse, de 1994, que me chamou a atenção, ele é O Retorno do Fred Krueger, porque ele tá bem diferente, e o diretor, o Wes Craven, ele fez uma coisa muito diferente, que foi... Uh participar do filme como se realmente eles estivessem fazendo um filme e aí começa a surgir ali as coisas do Fred Krueger então o Fred existe na verdade né ali na, na ficção o ator Robert Englund que fez o Fred nos outros filmes está presente aí como se fosse realmente um ator então é muito legal a gente tem o Miko uh, Miko Hughes que ele também fez o cemitério maldito, ele fez um tira num jardim de infância, e tá aqui também, que é aquele gurizinho até que ficou famoso com aquele meme do Mimimi, então é um filme assim que, que vale a pena ali, entre esses remakes que foram fazendo, ou continuações, esse até que vale a pena, assim, não é maravilhoso, mas ele se salva um pouco perto dos outros.